A depressão pode ser considerada um parasita, uma planta que, ao tombar sobre outra, faz-lhe um cavalo e começa a nutrir-se da sua seiva, mata o órgão nutriente e vive. Na atualidade, tornou-se pandêmica. Quase 400 milhões de depressivos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Falamos sempre em depressão. Por que não falarmos na libertação dos fatores depressivos? Porque ele é a consequência de fatores endógenos internos e exógenos externos, também chamados eventos de vida. Nós temos a hereditariedade que contribui, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Mas temos também. Os fatores de natureza exterior, aqueles que são do lar, dos conflitos da infância, da solidão, da incompreensão dos familiares, do bullying, que a criança introjeta e não sabe decodificar. Também dos fatores modernos da tecnologia, dos avanços que nos proporcionam o pensamento de Rolumei, quando nos fala sobre o consumismo e, sobretudo, os fatores da afetividade. Porque pensamos que a afetividade é a posse, é o domínio do outro, é a sujeição daquele aos nossos caprichos e vontades. E nos deixamos embalar por esta falsa sinfonia de comportamento. No entanto, a vida nos enseja sempre a renovação. É uma dinâmica. O universo não é estático. Mas que fazer? Buscar o encantamento da vida. O notável psiquiatra Milton Erickson convidava nos a consultar as parábolas de Jesus. Frankel, Victor Frankel, nos convidava a renovar a vida e encontrar um sentido. Carl Gustavo Jung pedia para nós ressignificarmos a nossa existência. E até mesmo Freud nos pedia para viver a libido. Não apenas aquela de natureza sexual, mas aquela do apetite, de qualquer forma, em padrões de equilíbrio. Não se permita cair no fosso da depressão. Diariamente nasce o sol, renasce a vida. É necessário que você saia da depressão buscando o psicoterapeuta hoje, procurando o atendimento de um amigo agora. E acima de tudo buscando Cristo Jesus, que é o psicoterapeuta por excelência da humanidade. Saia da acomodação, ande 5 quilômetros, transpire, procure algo que lhe faça sorrir, um desenho animado. Procure viver, mesmo que aparentemente a sua vida não lhe sirva mais. Deixe na cadeira o egoísmo e lembre que se a sua vida não serve mais para você... Serve para mim, para outros que necessitamos de você. Autovalorização e transformação da tristeza em alegria.